No vídeo de hoje eu vim dizer quando tem atualização nova no New Club Penguin Sobre pins, catálogos, festa, eventos, código e jogos e selos Vamos começar pelos pins. Os pins sai toda terça-feira. Eles atualizam o pin. O pin pode ser personalizado ou não, eu acho. Porque eles trazem muita personalização no jogo. Então, pode ter. Isso não interfere em nada. É muito bom. Eu pego os pins quando eu entro. Então, pode acontecer isso. Toda terça-feira, não perca um novo pin no New Club Penguin. O pin relacionado vai depender se vai ter festa no, no dia da atualização. Ou se vai ter evento um evento. Ou se, vai, se não tiver nada, eles vão colocar algo que está acontecendo relacionado ao New Club Penguin naquele momento. Os catálogos deveriam sair todo começo de mês, mas sai a partir do dia 15, metade do mês, dia 10, entre o dia 20. Deveria ser no começo do mês, mas o catálogo é relacionado, também tem índices personalizado. O catálogo, sempre no metade do mês, é atualizado, ok? Já me aconteceu duas vezes aqui, enquanto eu voltei a jogar New Club Penguin. E me aconteceu duas vezes que o catálogo é personalizado. É bom e fica um mês os catálogos, então não tem problema que eles compram o requisito de ficar um mês. O catálogo sempre é relacionado à próxima festa, sempre dá aquela espiada da próxima festa. Os dois catálogos, né? De Glow e Loja Pinguim. Não tem muito segredo, eu não gostei, não vou falar mais. O próximo são as festas. Vamos lá. Primeiro começando pelas mini festas. A mini festa são aqueles eventos que acontecem. Quando tem São Valentim, festa de primeiro de abril. Na verdade, esses são mini eventos. Entendeu? Que dura sete dias. né? Eu acho que no original era assim. E, geralmente tem que ficar sete dias. E os eventos também tem um baile também. Que pode acontecer. Às vezes não é todo ano, tá, gente? O baile acontece. É um evento. Baile de formatura, baile de inverno. E tem baile de verão. Tem baile pra tudo. Baile de primavera, baile de outono. Outono eu nunca vi, não, né? Mas deve ter. E os eventos acontecem nessas datas específicas né? O baile geralmente é no final do ano, né? Que é bem bem perto da festa de Natal que me aconteceu no Club Penguin Online, né? Porque o New CP é um derivado do Club Ping Online. É tipo uma continuação, porque é o, o antigo administrador é o dono agora do Union CP, mas não tem nada a ver com o dono do Club Penguin Online, além que ele era juntos. A festa, pelo que eu vi, pode ter duas festas, ou seja, duas festas no mesmo mês, como aconteceu uma exemplo Aconteceu em dezembro de 2022 Que teve a festa molho picante E depois a festa de natal A festa de natal terminou em dezembro Dia 31 e teve a festa molho picante Ou seja, teve duas festas Além de ter a festa da copa do mundo Que aconteceu no final de novembro E mesmo assim teve duas festas Olha o tanto de atualização de festa que teve Meu Deus, foi muita coisa Foi muito rápido Eu não joguei a festa molho picante Acho que nem a de natal e que muita coisa, gente E, por exemplo, as festas sempre no final do mês Geralmente dura 14 dias Que a original durava também O Clube Pinguim Online também durava Então segue essa originalidade Até o o Ping Brasil também As festas tem que durar 14 dias 15 dias, que são a metade de um mês A festa agora de fevereiro Ainda não começou Estamos no dia 25 dos dois Mas geralmente começa no final do mês Ou no começo do mês Ou até na metade do mês, gente e geralmente tem festa personalizada Ou seja, festa que eles mesmo criam Eu não gosto muito Eu não trago Eu já trouxe festa já Mas geralmente eu não trago por ser personalizada Eu gosto de originalidade do jogo Eu até buguei pra falar Ah, e aqui do tambor você precisa dar o baqueta pra bater Por isso que eu tava dançando Fazendo coisas de fundo aí pra vocês verem Comprei um Telenol e comprei uma prancha E comprei íntex do catálogo de música aqui da Praia no New Club Penguin Não dá pra ouvir porque o áudio tá baixo mesmo Porque com o vídeo anterior o áudio ficou muito alto Deixa eu até aumentar aqui mais um pouquinho, os selos, tem selos personalizados mas eu não sei quando sai, e o código é quando a festa, festa, alguma coisa especial, eles não trazem muito código, e a maioria dos códigos expira, tem um, ví um vídeo de todos os códigos, e também porque tem códigos permanentes, que são três, e os outros tudo expiram, tipo assim, cê, quando você começar a jogar o jogo, você pode usar a qualquer momento a qualquer hora, eles sempre vão estar tá lá disponível, aqui no canal tem o um vídeo, alguns já podem ter expirado que eu trouxe, e, geralmente eles trazem algo especial Ou alguma comemoração da terra Alguma comemoração, datas comemorativas Ou alguma coisa especial do jogo Quando atinge um bilhão de jogadores no jogo Ou quatro anos no jogo Quatro anos de aniversário do jogo Ou do clube pinguim oficial Aí ah, eu esqueci de citar Eu lembrei aqui do Rock World Tem uma foto enorme aqui, eu nem tinha visto os mascotes, geralmente, entram em festa. É isso. Geralmente, você vê pelo Discord no New Clube Pingo. Eles avisam o servidor a hora que eles vão entrar. Ele avisa 15 minutos antes deles entrarem. Geralmente, eles ficam de 31 horas no servidor. E entra servidor bom em todos os servidores. Ele escolhe, vai depender, né? Então, depende muito. E para finalizar, eu acho que... vou falei de tudo, né? Tem essas coisas. Coisa personalizada. Salas personalizadas que chegam. Geralmente, em festa. Então, vocês... Provei o item para explorar Porque tem a floresta do Pufficiano Que eu ensinei a fazer vídeo E do novo jogo do desafio Ninja Sombra Que é um dois novos jogos de água e do fogo Da neve ainda não saiu, né? Que eu iria falar E aqui tem um laguinho, tá vendo? Que é o, a lagoa Que é um, foi do clube Pinguinho Online eu cheio de bugs Aí você tem que... para você vir aqui no lago Eu não sei como ir pro lago Ah, é aqui, ó Tá vendo? Tem uma nova entrada Essa é uma das personalização Isso aqui veio do Pinguinho né gente eu gostei porque ó, tem um outro espaço aqui ó que dá para fazer alguma coisa aqui também ó então por favor, faz, faz uma, uma Outra montanha aí, que a gente Gostamos de novos lugares Aí tem novos selos, entendeu? Aqui dá pra comprar carta E aqui é o desafio ninja Sombra secreto, tem o jogo da lava Que é de pular, igual o jogo do po, Imitou, né? E o jogo da água Também, e o outro lugar personalizado É aqui na floresta do Puff Que você vai pela estação de esqui E você vai pro lado esquerdo Aqui tem os Puff selvagens Que eu já expliquei, é só você vocês não perderam o vídeo. Aí eu proficiando, escuro, lago. E eu vou encerrando por aqui, né? Eu peguei alguns itens. Um beijo, um queijo. E até a próxima.